Fala nação, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o Flamengo e São Paulo que se enfrentarão pela semifinal da Copa do Brasil e claro né, jogo 2, jogo 1 um foi 3 a 1 foi o Flamengo, deu o negro e agora o Flamengo, um passo para a final da Copa do Brasil o Flamengo que passou pelo Autos né do Piauí né e... E passou também pelo Atlético Mineiro nas oitavas de final. Nas quartas de final passou pelo, passou pelo Atlético Paranaense. E agora tem a grande chance de, de passar do São Paulo. Então tomara, hoje, tomara que amanhã o Flamengo faça um grande jogo. Mas antes, quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ative a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, é muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Vamos pro vídeo agora. Na Copa do Brasil, e claro, principalmente na Libertadores, é o Flamengo. O time até tropeçou no final de semana, empatou com o Goiás. E olha que o empate até saiu no lucro. Porque tava 1 a 0 pro Goiás, aquela coisa. Mas agora, foco na Copa do Brasil. Todas as atenções para esse título aí que pode aparecer pro Mengão. É mesmo... É mesmo. O gol de empate diante do Goiás na Serrinha deu muito o que falar. Os jogadores do Esmeraldino pediram falta de Léo Pereira no goleiro Tadeu no momento da jogada. A diretoria do clube questionou a CBF e o árbitro Ramon Abate Abel sobre a decisão de validar o gol. A entidade divulgou os áudios do VAR. É então, para mim não calma. tem esse toque no braço Se não tiver, do, do, do goleiro. Te recomendo uma revisão, por possível não falta no goleiro. Perfeito, ele não tem posse de bola. O entendimento do campo era que tinha, mas ele não tem. O gol lá, é legal, lá, topa, lá, ele não está de posse de Exato, perfeito. É legal, ele não tem contato, okay? Se eu tivesse soltado a bola para ele fazer o gol, não teria problema nenhum aqui. Vem assumir a responsabilidade. A ciência, a gente já sabia que, que, que isso teria chance de acontecer, mas não de uma forma tão ridícula. O Flá viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para nove pontos e o chileno Arturo Vidal mandou um recado para a torcida. Jogo difícil, um grande desgaste de toda a equipe, mas já recuperados e com toda a vontade de continuar lutando. Agora mil por cento concentrados para chegar a mais uma final. Não é segredo que o Flamengo está priorizando as Copas. Ontem o time se reapresentou no Ninho do Urubu, já garantido na decisão da Libertadores. Falta decidir vaga na finalíssima da Copa do Brasil, diante do São Paulo amanhã no Maracanã. O rubro negro tem a vantagem, venceu o primeiro jogo no Morumbi por 3 a 1 e por isso pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança. Olha, eu acho que existe sempre uma ansiedade para quem joga. Mesmo tendo um resultado como esse favorável, futebol, ele prega peças. Do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades. A equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano. Quem preocupa para esse duelo é o uruguaio Arrascaeta. No jogo contra o Vélez pela Libertadores, o jogador pediu para sair com dores na região do pubis. Desde então, tem feito trabalho com a fisioterapia do clube diariamente. Não só no CT... O jogador também tem seguido uma planilha de exercícios em casa para melhorar a condição física o mais rápido possível nessa reta final de temporada. A Rascaeta, ele jogaria quatro partidas em sequência, se fizesse a partida de hoje também. Nós estamos tentando, não é poupá-lo, mas evitar que uma situação se agrave. Por isso nós estamos tendo todo o cuidado possível com alguns jogadores. Para que não aconteça o que tem acontecido na maioria dos jogos que nós temos acompanhado. Sempre um jogador saindo com, com uma fisgada em algum, em algum local. E isso aí está mostrando o quanto é desgastante. Não o ano que nós estamos fazendo, mas os dois anos de competições. O capitão Everton Ribeiro jogou contra o Goiás no sacrifício. Teve uma indisposição antes da partida. Só entra em campo amanhã se estiver 100%. O treinador também está com o um alerta ligado em relação aos pendurados. Gabigol, Everton Ribeiro e João Gomes podem desfalcar o time em um possível primeiro jogo da final. De qualquer maneira, estão mantidos no time titular. Mata-mata é garantia de força máxima. Dessa forma, deve ir o Flamengo para mais um confronto, tentando aumentar a invencibilidade. A equipe de Dorival não perde desde o dia 10 de julho. Já são 18 jogos. Olha, eu não ouvi nenhuma vez ainda você falar sobre Copa do Brasil 3x1 na ida para o Flamengo aqui no Morumbi. E agora o jogo de volta no Maracanã, uma bela vantagem, mas aquela história, né Denilson? Vai que... Vai com os caras de calçadinhos, né? É, esse vai é um com problema com a calçadinha dos caras tão moiada, Não né? Não conta muito com isso. Vai, vai, vai que a calçadinha dos caras tá moiada. E aí ali numa bola paradinha, no escanteio, num cruzamento do Reinaldo, a gente com 2x0, um, um por pu... É, ninguém perde esse de jogar, fio. Calma. Maracanã lotado aqui, ó. Oh, que da hora que seria. Ó, oh, que da hora. Ó, que da hora, olha que da hora. Imagina. O desinteresse que o Flamengo moiada. mostrou no jogo contra Hã? o Goiás me leva a crer. Que para a Copa do Brasil é 100%, como disse o Vidal, todo mundo ali ligado. O Vidal? É. Bueno, Vidal, saludos, mas que, não? El pantalão tem morrado, não sei. Vaque! Vamos esperar. A gente sabe que a vantagem é muito boa. O São Paulo também, eu não sei qual vai ser a postura, se o Rogério vai jogar com todo o time principal. Tem também problemas o brasileiro, precisa de pontos, joga com o Ceará no final de semana, fora de casa. Então, aquela história, né? Mas é Copa do Brasil, vale uma vaga na final, vale vaga na Libertadores diretamente pra quem ganhar a Copa do Brasil e o dinheiro da Copa do Brasil. E o lado financeiro. Mas sem zoeira, né? Todo mundo sabe, ninguém vai tá cair iludindo o torcedor do São Paulo, não. A batata vai assar e vai ser difícil pra caramba. Verdade é essa. É, não vai ser fácil. Isso todo mundo sabe também. Então, hein, galera, esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse jogo aí de Flamengo e São Paulo que acontecerá pela semifinal da Copa do Brasil e é claro, né? o Flamengo é muito favorito que vai jogar em casa né, e pra mim o Flamengo devido o tropeço do Goiás, mas esquece cara, esquece negócio já passou esse jogo, esse jogo já, já é passado quem pensa passado é é, é outro negócio aí, né, quem pensa passado é isso então Pai de chorar lá, pai de chorar de remelas, de choro de derramado. Agora é São Paulo, agora é a Copa do Brasil. Não, não adianta chorar, né? Que não vai dar os três pontos, né? E é isso. É... E o Flamengo tá muito bem na Copa do Brasil, Brasileirão. Brasileirão, Brasileirão até que tá bem, né? Deve tropeço. E Libertadores também, né? Então, é isso, né? O Flamengo quer focar nas copas, né? O Flamengo quer focar nas copas. E, pra mim, o Flamengo não quer esse brasileirão, né? Mas, tem um jogo difícil com o Fluminense, né? Já, esse final de semana, né? E aí, é isso, né? Então, é isso. Quer que você se inscreva no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Ajuda o nosso canal, faça o nosso canal crescer, tá bom? Valeu, fui e até lá.